Bom dia, estou aqui mostrando a minha produção da minha lavoura de mandioca, para vocês ver que beleza, a mandioca está com 15 meses, para vocês ver que maravilha, essa aqui é a produção da minha lavoura.